Fala galera Estamos aqui Olha o pôr do sol O bosque de Amargosa Olha pra isso Que visão Extraordinária Só pegar um pouquinho aqui pra vocês verem Essa é a visão de quem caminha aqui pelo bosque todos os dias. A né? hora dessa o sol se pondo, é... aí dá da vista um, uma bela paisagem. Né? Então, galera, hoje Vamos ali para mostrar pro.. Estamos indo lá agora no menino. O que abasteceu o carro e ele colocou. Pedi 30 reais e ele colocou 45. Vocês lembram? Se não assistiu ainda o cardzinho aí. Tá passando o vídeo que eu que eu gostei então eu falei que assim que pudesse voltava lá para dar o dinheiro a ele porque é um prejuízo né cara, cara que trabalha é, 15 reais faz falta então assim como faz pra mim faz pra ele também pode ser um pai de família sabe? Então, passando lá, devolver o dinheiro para ele. Beleza? Esse é o vídeo aí que vocês estão vendo. O vídeo que eu fiz, que eu postei aqui. Down. O posto é aqui na frente Já mostrar para vocês Porque o certo pelo certo Então não adianta é, Eu queria né? ah, Ele que abasteceu, o erro foi dele Então eu não queria pagar mais o e aí não ah, não abasteço mais lá não vou abastecer nos outros postos da, da cidade e sim esses 15 reais não vai me ricar né não vai me ricar não vai deixar ele mais pobre então é, é, é, fazendo faça o bem sem olhar a quem e é, gentileza já gentileza tá aqui hum. Tu, né? Ele ali, vem Foi tu que abastecia aqui semana passada, vem Foi. aqui ó. Valeu, obrigado Valeu, hein? chefe. Precisando, tô por aqui. Pronto. Velho. Ô, já é estourada? Beleza? Tá rolando melancia? <risos> Então foi isso. Passei aí, entreguei o dinheiro pra ele, né? É... A satisfação dele, né? Quando recebeu o dinheiro, em saber que achou que o dinheiro já tava perdido. E aí... É Tiveu o dinheiro. Aí acabou recebendo o dinheiro, o dinheiro. Então talvez ele tenha, se tiver filho... Já é um... Né? Já entera de alguma coisa para o menino Se não tiver Já inteira alguma coisa tá. Enfim, 15 reais faz falta Beleza? Então foi isso Só isso aí que eu ia, queria mostrar pra vocês Conforme Eu falei no último vídeo Eu trazia aqui Pra mostrar Foi um fato inusitado Um fato que Não é comum Acontecer aconteceu, a gente trouxe aqui, mostrou. Beleza, é qualquer coisa a gente volta aqui novamente. Então, já se inscreva aí no canal. Beleza, ativa o sino das notificações aí, pra ficar por dentro de todo o conteúdo que, que eu trago aqui, né? Que a gente traz aqui no canal, certo. Próximo vídeo aí, vou mostrar. Tem uma sugestão, tem várias sugestões aí. Tô tentando fazer aos poucos, né? Devido à correria, tem que é, trabalhar aí pra fazer os corre... como diz o ditado, pra entrar um a verba aí, dinheiro pra pagar as contas. Então, aí, devido a isso, não tá. Sendo possível atender todas, mas aos poucos a gente vai atendendo todas, todas as sugestões, tá certo? Então já deixa sua sugestão. É, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, ajuda bastante a gente. Quem sabe um dia só, só fique aqui, só gravando, aí tem o tempo todo para gravar, trazer vídeos. Né? Então, para que isso aconteça, você né, você se inscrevendo no canal, você compartilhando, deixando o like é, vai chegar para mais pessoas. Mais pessoas vão se inscrever, vão compartilhar, vão curtir e mais e mais. Aí assim é a possibilidade de um dia eu trabalhar só com, aqui, com o canal, certo? E aí atender a demanda, a demanda que vier. Mas as que já existem aos poucos e as que vem surgindo aos poucos vai. É então, né? E no próximo vídeo é... Vou No Teve alguns Seguidores aí que pediu né? Que é aqui na saída da Da cidade Eu vou mostrar um pouquinho aqui A região ali, Catiara Depois ali a Pó Vale das Águas Sentido Muito hip, certo? Então, já se inscreva aí Aciona o sininho das notificações Curta Sem medo Compartilhe com vontade A gente conta com isso Certo? Então, já... peitos aqui o pessoal trabalhar Então é isso pessoal, já se inscreva no canal aí, ativa o sino das notificações aí, beleza? A gente precisa disso aí, ó, de sempre ter é, um blitz, ter ronda, pessoal né, porque nunca se sabe, então o cara aqui da moto hoje ficou nervoso, ficou com medo, achou que ia parar, mas aí já mandou ele, não parou ele é tanto que até tem bateu quase a moto não pega daqui na frente do carro mas é assim né quem tá quem não tá dentro do padrão da norma às vezes a gente né vai aqui tá tudo certinho documento em dia é, é, habilitação em dia e já né quando se vê uma blitz já fica meio assim né ansioso meio é, é, imagine para <risos> quem tá, com alguma coisa que não tá em dia, então fica nervoso mesmo. Isso é normal, beleza. Então, o vídeo de hoje foi aí. Ó. É, é importante. Aí, que bom que aconteceu? A gente pegou o que mostrou aqui no canal. A blitz ali, a polícia trabalhando aí, né? Um trabalho que é. Parabenizar aqui a polícia, polícia militar, entre. toda a polícia, né? Da Bahia. É, é. Porque é um trabalho que não é fácil, não é fácil. Em especial, fala, né? Falar. É, do que aconteceu que foi em Goiás, né, Goiânia, ah, Distrito Federal, que foi o caso do Lázaro, serial killer, que acabou sendo morto, né, é, e aí a mídia tá vendendo aí de que foi executado, mas ao meu ver não foi executado, ele procurou, então, ele já tinha matado várias pessoas, é, já tinha matado várias pessoas Estuprou é, Então um cara desse Sinceramente não, não merecia né, Dar a segunda oportunidade para ele, sinceramente Então aí, Ah, que foi executado? Não Ele foi foi morto Pelo o que, o que mereceu Teve o que mereceu Porque é, A polícia A a equipe né, da operação quando chegou, né, segundo o relatório é, da própria polícia, e que ele descarregou a arma ainda na, na, na equipe da operação, então cara desse, é, a arma que ele tinha é 16 tiros, é, ele descarregou todos os 16, segundo informações, né, trazendo aqui, então é, poderia matar 16 é PMs. Podia ser 16 famílias que tava lá sem... né? Filhos órfãos de pai e de mãe. Eu não sei se tinha só PM ou se tinha PFM também. Então, o um cara desse não, não é digno de respeito e de, que há de condolência. Sinceramente, não é digno de condolência. Então... É... Meu sentimento de cristão, meu... Né? Se for, sinceramente Peço desculpa, perdão para Deus Mas já foi tarde Beleza? Então foi isso O vídeo de hoje se encerra por aqui Tchau, tchau Grande abraço e até o próximo vídeo